Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo muito especial. Que é do Desafio Melius. Pra quem não sabe, né? Você não acompanha meu canal. E hoje, talvez seja o seu primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui no meu canal. Então, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. E hoje o vídeo é Desafio da Melius. E vocês devem estar perguntando. Então, se você não sabe o que tá acontecendo, se você não sabe o que é o desafio da Melius, Melius é um site que você faz compras nas maiores marcas online do Brasil e você recebe um pouco da porcentagem ali do seu dinheirinho de volta. Então, maravilhoso se você ama gastar, você é consumista que nem eu, ama fazer compras em lojas online, então eu indico Melius pra você. Então, entra no site aqui Vou deixar... Algum lugar aqui e aqui no box de informações também. Nesse mês de novembro, é, a Melios preparou uma coisa super linda, maravilhosa para vocês. Que é você comprando lá no site. Beleza na web, você recebe 20% de, da sua compra lá. Então, meu queridinho, corre. Porque o mês de novembro já tá acabando. É, eu vou deixar todas as informações do site. Todas as informações, todos os links, todos aqui no box de informações então. Então eu vou começar logo, né, que eu tô só enrolando Enrolando, enrolando, E o desafio de hoje, da primeira seletiva É você estar lindo e maravilhosa assim, Seu filme favorito, ou sua série favorita Super lazy day, assim, sabe? Tipo, tranquila, não tem nada pra fazer E de repente, o que acontece? Toca a campainha E você fica tipo... E é, daí, é, os seus amigos vêm fazer a festa Bye. Bye. E você fica tipo, ai, tudo bem? E claro, eles estão morrendo de fome, porque não sei de onde eles vieram com super fome. Parece que vieram do deserto do Saara, porque dava pra até ouvir ronco de longe. Pois é. Eu quero leite, eu eu tenho um cara que faz comida assim, tipo... Oi, tudo bem? Como vai? Ah, vamos lá que eu vou fazer comida pra você Não, não tenho um cara que faz isso. Então... <risos> Vamos lá, gente. Na verdade, todos os ingredientes eu vou apresentar daqui a pouco pra vocês, né? Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E sim, eu não fui fazer nenhuma compra antes de fazer esse prato maravilhoso pra vocês. É tudo que eu tinha na minha geladeira. Então vocês... Alguns ingredientes vocês podem escolher aí o que tem na sua geladeira. Tipo, você pensa, ah, mas eu não tenho tal ingrediente que você mostrou, à tarde. Mas tudo bem, pode pegar na sua geladeira e trocar o ingrediente e colocar lá. e improvisa. Pode fazer do seu jeitinho Mas eu fiz o meu jeitinho aqui hoje porque, né Vamos lá, e eu tô falando muito, enrolando muito, né Então vamos lá, se você quer saber essa é receita maravilhosa, super fácil Tipo se assim, você consegue fazer em 5 minutinhos Não, tô brincando Vamos lá comigo, se você quer saber, coloca essa receitinha aí que Eu vou mostrar pra vocês Com meu apartinho maravilhoso aqui, ó. Terminei de fazer essa pizza maravilhosa. Não é uma pizza de verdade, mas é como vocês puderam ver, né? Um improvisado. E agora eu vou experimentar pra vocês. Olha, eu não vou falar que. Ah, eu esperava uma comida mais gourmet. Porque esse aqui é uma comida fácil, tipo, você faz assim na hora com seus amigos Mas dá comestível, tipo, dá pra encher bastante a barriga Dá pra também fazer com pão francês se vocês quiserem Se vocês não tiverem pão de forma na sua casa Mas o legal de que pra ficar, tipo, uma cara de pizza É fazer com pão De forma Então pra você que não sabe cozinhar assim, muito bem, igual eu Eu acho, eu aconselho a fazer esse pão <risos> Essa pizza aqui, com pão de forma, porque é uma coisa assim, tipo assim, você dá pra comer todos os dias, cara. Gostoso. Agora eu vou chamar minha mãe pra experimentar também essa pizza maravilhosa. Mãe, é! O que que é? Essa é só pra experimentar. Hum, que delícia. <risos> Pronto. É isso. Oh! Nossa, mãe. Tá é gostoso. Dá, dá pra, pra comer. Dá, dá, pra, dá pra comer, né? Tá bom, então. obrigado Tchau! Vocês puderam ver. <risos> Minha mãe gostou. Mas ela gostou de mais cocantes do queijo. Então, cada pessoa vai preferir do seu jeito. Então, gente, se vocês gostaram desse loucinho lindo, maravilhoso. Deixa eu ver o nome. Esse, esse, essa pizza. Pritza, não. é Pritza, né? Pritza improvisada da tarde o nome maravilhoso para uma pizza Se vocês gostaram, dá um like é, Se inscreva no canal pra você ver mais coisas Loucuras e improvisações Minhas maravilhosas Comente aqui embaixo se você quer mais vídeos assim De comida, de culinária O nome desse quadro aqui que eu tô fazendo É Fogo, Foguinho, Fogão Que, né, talvez eu possa fazer mais comidinho Pra vocês E outra coisa que eu ia pedir muito pra vocês Além dos comentários, dos joinhas olhar ligar pra cima aqui no canal É você ir no site da Melius e voltar lá no meu vídeo, por favor Tá? Então é isso, gente Um grande beijo Até o próximo vídeo, tchau!